E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu tô estreando esse Honda aqui da Rocket Bunny, Honda NSX-92. A configuração de tunagem dele tá compartilhada pra você. Se você quiser correr com a gente, só colar lá na Twitch, beleza? O link tá na descrição. Se você é novo no canal, também olha na descrição. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 aí pra você, beleza? E olha só, a gente tava trocando uma ideia ontem de um assunto que é muito engraçado. É a... A questão do Jeep Willis, tá? Porque tem muitos jogadores é, me perguntando nesse último vídeo do evento sazonal aí que eu postei no canal onde é que tá o Jeep Willis que ninguém encontra no leilão. Vai na loja e não tem. Gente, o pessoal tá, tá olhando o Jeep Willis pela marca Jeep, tá? Só que a marca dele é o Willys, beleza? E tipo assim, é sério mesmo. Eu sei que muita gente vai ficar rindo aí, achando engraçado. Mas eu até confesso que eu tinha confundido, mas se eu confundi lá no Forza Horizon 3. E tem muitos jogadores aí que estão perdidos e tem jogadores comprando o Jeep no leilão por 20 milhões porque tem gente procurando lá e não acha e não é só os BR não o pessoal da gringa também tá com esse problema então mano vai na marca Willis tá outra coisa depois da última atualização que chegou esse update da Donut Media tem muitos jogadores que comprou força pela Steam não estão conseguindo abrir o jogo os desenvolvedores lançaram um novo update lá acredito que o pessoal já deve ter visto isso atualizou novamente, agora você consegue abrir o jogo, tá? Infelizmente, como o Forza ele é várias vários tipos de geração, sempre ocorre algum probleminha, dependendo do, da plataforma que a pessoa tá jogando. Por exemplo, o pessoal do Xbox One tá dizendo que o jogo, a cada update no Xbox One Fat tá quase injogável, tanto é que tem muitos jogadores aí que fez o possível e alguns foram até para o Xbox Series S. Inclusive tem um, um dos nossos amigos, o Jason, que sempre ficava ali em décimo, sétimo. Ele comprou o Xbox Série S, mano, e ele deu um salto de desempenho, por causa da questão do, do FPS, né? A fluidez do jogo fica melhor, porque eu fiquei sabendo que o, o, o Forza Horizon 5 no Xbox One, ele tem umas, é, umas travada ele não roda tão liso como a galera esperava. A cada update o jogo tá menos otimizado. Eu acho que o Forza Horizon 5, eu vou confessar que eu acho que ele é pior do que o Forza Horizon 2 no Xbox 360, tá? O Horizon 5 no Xbox One, o pessoal tá reclamando muito. Eu espero que eu tenha esclarecido aqui o problema do Jeep Willys, tá? Não vai comprar esse carro por 20 milhões no leilão. Outra coisa que um jogador me perguntou e eu achei interessante comentar aqui é sobre a configuração de tonagem dos freios, porque eu não estou utilizando mais aquela trava no freio que eu gostava muito. Ela ajuda demais. Para quem não sabe tem aí no canal o vídeo de como jogar sem freio ABS utilizando uma trava no gatilho, que é uma coisa que tem até no controle Elite, né, que limita a, a pressão do, do freio, né, para quem gosta de utilizar jogar sem freio ABS que dá vantagem, tá? Aí eu comecei a jogar sem essa trava, aí eu errava bastante, eu fui praticando e hoje eu não utilizo mais essa, essa trava no freio e eu não fiz nenhum tipo de alteração na configuração de tonagem principalmente porque é, muitas das vezes a gente utiliza carros que nem esse aqui que não tem freio de corrida o freio dele é original do carro e não tem como você mexer em nada, a única coisa que eu faço aqui é dosar mais a frenagem, né? eu tenho o feedback do controle do Xbox que é excelente, né? que o pessoal fala que é muito melhor do que no volante, eu acredito que é, o controle ele te passa um feedback muito bom na hora da frenagem e esse feedback no decorrer da sua prática, você vai percebendo até onde você deve apertar o freio, ou você pode apertar tudo de uma vez, porque dá para você apertar o freio todo de uma vez aqui, sem utilizar o freio ABS mas o carro tem que estar tá em alta velocidade e quanto menos é, velocidade ele vai tendo, menos pressão de freio você pode utilizar, por exemplo, se você está em baixa velocidade, apenas um toquezinho no freio, quase só encostar o dedo o carro já começa a parar em alta velocidade você pode apertar muito freio e ir soltando gradualmente é a mesma técnica que tem no Fórmula 1 só que aqui o pessoal do Forza não pensou um detalhe né você acha que uma pessoa vai deixar de colocar um, um motor, uma peça de motor que não sobe muito o nível do carro e colocar uma peça de freio que melhora o desempenho nas frenagens, só que aumenta muito o nível do, de, do carro, né? No caso, eu prefiro colocar uma peça de motor e não colocar um freio de alta performance. Os desenvolvedores não tinham pensado por esse lado, eles deveriam ter colocado a opção da gente colocar o freio só que não aumentar tanto o nível. E ontem chegou pra gente os kits da Rocket Bunny, eu postei no canal um, um vídeo onde a gente ia ter uma média, né, se alguns carros iam prestar ou não. O Honda NSX, como você vê, é um carro muito bom. Ele não tem aquele nível de desempenho que tem no Forza Horizon 4, mas a gente colocou praticamente as mesmas peças do Forza Horizon 4, ou seja, é um carro que eles... eles... Copiaram, né? Estão reciclando mesmo e trazendo para gente. Tanto é que eu nem precisei pegar como referência direito, só fui colocando as peças ali e ficou na média que todo mundo tá utilizando: né? pneu de corrida, motor V8, super compressor, AWD, aquele básico mesmo. O carro já ficou bom. Depois eu vou trazer outros modelos. Tá, ainda a gente ainda está testando esses carros. Então, ontem mesmo eu fiquei uma hora para testar esse carro. Depois a gente foi para o modo online e no modo online nosso a gente tá muito bom. Tá muito. Competitivo. Tem muito jogador bom correndo com a gente. E assim, quando você não larga bem, não larga na frente ali, já era, mano. É uma porradaria danada, porque não tem pra gente ainda o modo fantasma. Ontem até apareceu o COD, que sempre tá correndo com a gente, outros jogadores aí perguntando, e aí, cadê o modo online? Em relação ao modo online, eu acho que a gente só vai ter isso aqui mesmo que a gente tem, que é o modo online normal. Ranqueada, eu perdi as esperanças de ranqueada. Eu sempre lembro, o pessoal, que na época do Forza Horizon. 4, a gente tinha um modo online que era um pouquinho melhor. A gente tinha aquele modo onde você poderia selecionar várias pistas que você quisesse. Por exemplo, você abriu um mapa com seu comboio, selecionava várias pistas, 10 pistas e você poderia correr naquela sequência que você queria. Você criava a sua sequência de corrida online. Olha o tanto que é top. Só que lá no Forza Horizon 4 só tinha aquele modo de corrida em equipe. Você não sabia o tempo que a galera virou. para você ter uma ideia dos tempos dos carros, do nível do, do pessoal. E não tinha modo Fantasma também. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei pedindo todo mês, eu pedia os desenvolvedores olhar isso aí e eles nunca olharam. E a gente tá aí quase, se eu não me engano, dois anos de Forza Horizon 5. Eu acredito que eles não vão é, dar um upgrade grande nesse modo online. Eu acredito, porque até agora não trouxe. E se trazer o ano que vem, ano que vem tem o novo Forza esporte né? Então vai gerar um atrito aí e talvez vai ser tarde demais para muitos jogadores que estão esperando o Motorsport. E cara, ontem no finalzinho a gente tava comentando sobre essa tecnologia do Ray Tracing aí, e aí mano, teve alguma diferença? Porque eu vi alguns vídeos no YouTube aí, não foi da galera mais profissional, eu não percebi diferença nenhuma, parece que os cara tava, os cara tava testando essa tecnologia exclusiva do PC né de Ray Tracing em tempo real, só que tipo assim, eu não percebi diferença nenhuma, um, mostrando de um lado e do outro lado, eu prefiro manter o, o jogo normal, com a taxa de FPS alta, do que utilizar um Ray Tracing que não tem tanta diferença. Aqueles reflexos de luz que a gente já tem aqui no Xbox Series S, pra mim já, já é ótimo. É uma coisa que se tivesse no Forza Horizon 2, na tecnologia dessa, eu acho que o pessoal abandonaria o Forza Horizon 5, porque eu tô curtindo muito principalmente a campanha daquele jogo. Mas você aí que joga no PCzão aí, eu não tô utilizando a minha 3070 ainda, deixa nos comentários se você percebeu alguma diferença, se compensa deixar esse modo Ray Tracing ativado, Aí eu sinceramente não percebi diferença nenhuma. Você pode pesquisar aí no YouTube depois. E já que a gente tá falando aí de update, né? A gente vai ter amanhã o um evento sazonal que vai dar o único carro novo pra gente, o único carro 100% novo que vai ser o Link CO03 NO. É um modelo que é 100% de corrida, é tipo aquela KTM que a gente tem no jogo. Acho que é KTM que é KTM GT4. Esse carro mesmo, aquele carro lá. É de de corrida e vai chegar esse outro que é de corrida só que a diferença é que esse é classe A e a KTM é classe alto então esse carro tem grandes chances de ser um carro muito bom na classe S1 e por falar na classe S1 tá começando a aumentar o número de carros bons aí para a gente aproveitar não chegou no nível do Horizon 4 que a gente tem uma infinidade de carros competitivos mas a gente já tá começando a aumentar o número de carros principalmente com a entrada da Rocket Bunny e os outros modelos que estão chegando agora a classe S2 ela foi praticamente esquecida todos os updates que chegam para a gente não tá chegando carros da classe S2 porque os desenvolvedores deixou meio que de lado a questão do nível de aderência dos carros que é muito importante na classe S2 e potência também eu sei que o pessoal vai pedir uma lista de top carros da classe S1 mas antes a gente tem que testar todos esses modelos da Rocket Bunny tem esse novo link CO aí que tá chegando para a gente então vamos ver todos os carros que são bons para a gente fazer uma lista bem completa então fica ligado no canal aí se você é novo já se inscreva não esqueça de olhar as dicas que estão na descrição, quem quiser correr com a gente é só colar lá na Twitch. estou lá todos os dias a partir das 9 horas 9 e meia, e quem quiser aí se livrar do energético, na descrição tem o um link da Overclock, meu cupom de 10% de desconto, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo